Quais são as exigências para todo e qualquer material impresso? Vou fazer uma pergunta. Todo material impresso tem que ter o CNPJ do candidato? Não. Mas, ó, fiquem tranquilos, porque em toda turma é assim. tá? Todo mundo unanimemente diz que sim. Todo mundo diz que sim. Só é obrigatório ter o CNPJ do candidato se ele estiver pagando por aquele serviço ou confeccionando o material dele. Por exemplo, eu tenho uma aluna que é, é vereadora, o material dela, é uma artista plástica, o material dela, ela fez com folhas. Ela pintava folhas e o santinho dela era o número de campanha... O contato que ela tinha no santinho, no, na folha. Não era ela quem estava confeccionando, nesse caso, na folha, foi o CNPJ dela. Não era ela quem estava pagando a tinta que ela usava naquele material? Beleza. CPF de quem pagou e de quem confeccionou. Se o candidato estiver recebendo o material do partido ou de outro candidato, e ele estiver pagando e a gráfica confeccionou, não há que se falar no CNPJ do candidato no material. Só estou chamando a atenção disso, porque essa informação pode ser importante para vocês na hora da organização das contratações, das atividades, para vocês ficarem espertos com essa informação. Tiragem, sem forçar a amizade. A cidade forrada de material e a tiragem lá baixinha. Cuidado. As dimensões do... Nem acontece, né? Nunca. Nem sei do que você está falando. As dimensões do produto. Professora, já me disseram que tem que colocar as dimensões do produto, o tamanho que o produto tem no material. Não é verdade. A 23607 é expressa. Tem que ter na nota... E aí, é claro que vocês, além da dimensão, vão ter o quê? O próprio material, o um modelo lá, separado, digitalizado, para comprovar que o material, de fato, foi feito. Né? Lembra do checklist? Comprovar exageradamente a materialidade dos gastos, que o serviço foi prestado, que o material foi entregue, junta tudo lá. E a dobradinha? Para quem é de São Paulo... Não há que se preocupar com a polêmica da dobradinha. Qual é a polêmica? De 2018 para cá, o TSE, em todo o material instrucional, fez constar, baseado no artigo 38, parágrafo 2º da 9.504, que o material de propaganda conjunta em dobrada, aquele que tem mais de um candidato, poderia ser lançada a despesa nas contas de quem fez o gasto. E não precisava lançar o estimável nas contas de quem foi beneficiado, aquela doação estimável. Vocês conseguem entender que quando você não lança um estimável, o limite de gasto aumenta? Beleza. O TSE disse que não era obrigatório que poderia ser feito assim. TRE São Paulo, inclusive, acompanha esse entendimento. Mas nós estamos sendo ouvidos aí por vários outros pré-candidatos de vários outros estados. E nem todos os tribunais aceitam esse entendimento. E eles dizem não. A receita estimável influencia no limite de gastos e nós... Para nós é obrigatório que esse, essa receita seja lançada. Se você não souber qual é o entendimento, vocês que estão online, né, ouvindo. Onde é? Onde é que está? É, se puder deixar, por favor, no silencioso. É. Beleza, acho que a pessoa já vai fazer isso, né? Tranquilo. Então, se você não tiver, vocês que estão aí nos ouvindo, né, que estão em outros estados, pré-candidatos que estão no Brasil todo, se eles não souberem o posicionamento oficial daquele órgão, daquele estado, do Tribunal Regional do Estado dele, deverá lançar a dobrada. Porque sabe onde esse problema vai pipocar? Na hora que ele apresenta as contas sem lançar, Vem uma determinação para fazer uma conta retificadora incluindo. A hora que inclui, extrapolou o limite. E aí, multa. Cuidado, então, quem é de outros estados, procure saber o entendimento. São Paulo, até a eleição passada, no guia do candidato do TRE São Paulo, vinha expresso, vamos ver como é que vai vir o guia desse ano, mas, normalmente, acompanha o TSE.